Essa quinta-feira começou animada com um acordo fechado entre o primeiro ministro britânico Boris Johnson e a União Europeia para que a saída do Reino Unido não seja feita de forma drástica no Brexit, mas com os sinais de que a economia nos Estados Unidos está desacelerando e com a briga interna entre o presidente Bolsonaro e o seu partido se agravando, com direito até o líder do PSL na câmara afirmando que iria implodir Bolsonaro, Fizeram com que os investidores aproveitassem a sessão de hoje para realizar parte dos ganhos dos últimos dias O índice Bovespa fechou em queda de 0,39% aos 105.015 pontos Já o dólar voltou a subir e encerrou o dia negociado a R$ 4,17 nos os próximos dias, a disputa política entre Bolsonaro e PSL poderão impactar nas votações nas reformas, especialmente a reforma da Previdência, marcada para a semana que vem. Então, é bom acompanhar de perto isso. E esse foi o Otário Invest de hoje, com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura. Fui!